Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo vamos continuar resolvendo o nosso exemplo sobre integral de superfície. E agora que já conseguimos expressar aqui o nosso d-sigma, eu acho que estamos muito perto de conseguir calcular a nossa integral. Mas tem uma coisa que eu quero apontar aqui e que talvez tenha te incomodado desde o final do último vídeo. No último vídeo, eu tirei a raiz quadrada do cosseno ao quadrado de t e eu simplifiquei que é isso para o cosseno de t. Aí você pode ter dito, espere, espere, e se o cosseno de t for avaliado para um número negativo? Bem, a gente pode corrigir isso elevando ao quadrado e aí depois tirando a raiz quadrada. Aí sim, a gente vai obter a versão positiva disso. Ou seja, nós vamos essencialmente obter o valor absoluto do nosso cosseno de t. O motivo de sermos capazes de fazer isso, em particular nesse vídeo ou nesse problema, é porque vimos que o t assume valores entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, o cosseno de qualquer coisa que seja no primeiro ou no quarto quadrante, isso é bem aqui, será sempre positivo para os nossos propósitos, por causa dessa integral de superfície. O cosseno de t vai ser sempre positivo, então, nesse caso, não temos que escrever o valor absoluto do cosseno de t, podemos apenas escrever o cosseno de t. Eu espero que isso te deixe satisfeito ou satisfeita, porque isso aqui foi baseado em como parametrizamos o t. Agora, com isso fora do caminho, vamos avaliar essa integral. Aqui. E apenas para nos lembrar, a nossa integral original era essa integral de superfície de x ao quadrado dσ. A gente já sabe o que dσ é. Agora só temos que escrever x ao quadrado em termos dos parâmetros. Bem, sabemos qual é a parametrização de x. O x, em termos dos parâmetros, está bem aqui. De acordo com essa parametrização, x é igual ao cosseno de t vezes o cosseno de s. x t é igual a cosseno de t vezes o seno de t e nós estamos calculando a integral disso ao quadrado. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos apenas fazer essa parte aqui por enquanto. Se levarmos x ao quadrado, vamos obter cosseno ao quadrado de t vezes o cosseno ao quadrado de s. OK. Aí ao colocar esse x ao quadrado, que é isso? Teremos o d sigma. Que é isso aqui que eu já encontrei no vídeo anterior. d sigma é a mesma coisa que o cosseno de t ds dt. Agora que temos isso em termos de parâmetros, isso se torna uma integral dupla com relação a esses dois parâmetros. Percebemos que os limites de integração são bem diretos em relação a S e em relação a T. S assume todos os valores entre zero e 2π, e T assume todos os valores entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, de acordo com a forma que eu escrevi aqui, vamos integrar com respeito a S primeiro. S vai de zero a 2π. Vamos deixar bem claro aqui que isso é S. Aí, eu vou colocar aqui que Vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Vamos ver se podemos simplificar isso um pouco. Eu vou colocar aqui que isso vai ser igual à integral dupla sobre a mesma região, ou seja, sobre a área. Bem, temos esse cosseno de t e temos também esse outro cosseno de t aqui. Sendo assim, podemos simplificar isso colocando o cosseno de t vezes o cosseno de s, e em seguida ds. Ah, eu acho legal colocar isso aqui com cores diferentes. Então, isso aqui em azul é a parte ds, e isso aqui em amarelo é a parte dt. Agora podemos integrar em relação a s. Mas repare aqui que essas duas partes, a parte t e a parte s, estão apenas se multiplicando. Então, quando estamos integrando em relação a s, esse cosseno ao cubo de t realmente é apenas uma constante. Podemos, então, fatorá-lo e aí teríamos algo assim. Eu vou reescrever isso aqui. Vamos ter a integral de sobre 2 até π sobre 2 do cosseno ao cubo de t. Como eu fatorei isso, agora eu vou escrever a parte de s. Então, colocamos aqui isso vezes a integral em que s vai de zero a 2π do cosseno ao quadrado de s, ds. E aí, claro, não podemos esquecer do dt aqui. Agora, observe que essa parte aqui não tem nada dependente de t. Então, podemos reescrever isso aqui novamente. Eu vou reescrever tudo isso aqui. Eu vou colocar aqui a integral indo de menos π sobre 2 até π sobre 2 do cosseno ao cubo de t e eu coloco o dt aqui, vezes a integral indo de. Olha, o que eu estou fazendo aqui é apenas reorganizar as coisas, mas eu não mudei nada, ok? Então, isso vezes a integral de zero a 2π do cosseno ao quadrado de S, dS. E você não tem que fazer dessa forma, você poderia apenas ter avaliado isso enquanto estava com tudo misturado assim. Mas isso vai nos ajudar a deixar o nosso trabalho um pouco mais fácil, vai deixar a parte da trigonometria um pouco mais fácil de fazer. Então, para resolver essas duas integrais, precisamos recorrer à nossa trigonometria. O cosseno ao quadrado de s podemos reescrever como meio mais meio vezes o cosseno de 2s. E o cosseno ao cubo de t, bem, é a mesma coisa. Vamos ver, podemos fatorar isso aqui. Colocamos o cosseno de t vezes o cosseno ao quadrado de t. E a intuição aqui nos diz que se a gente puder obter um produto de um seno fazendo algo com o cosseno, vai ser ótimo, porque o cosseno é a derivada do seno. E aí a gente vai conseguir fazer uma espécie de substituição em um você vê uma função e sua derivada, em que você pode apenas tratá-los como se fosse uma única variável. Enfim, a gente está tentando transformar isso aqui para fazer isso chegar no que a gente quer. O cosseno ao quadrado de t pode ser reescrito como 1 menos o seno ao quadrado de t. Então temos aqui o cosseno de t vezes 1 menos o seno ao quadrado de t. Aí podemos reescrever isso aqui da seguinte forma: o cosseno de t menos o cosseno de t vezes o seno ao quadrado de t. Agora que você deve estar pensando o seguinte: Ei, isso aqui em cima parece ser mais simples do que isso aqui embaixo. Porém, é mais fácil calcular a antiderivada do cosseno de t aqui embaixo, porque a gente tem o seno de t aqui. Assim, conseguimos fazer uma substituição por u, algo que você consegue fazer até mesmo de cabeça. Mas vamos reescrever isso aqui para isso não ficar muito confuso. Assim, temos a integral de -pi sobre 2 a sobre 2 do cosseno de t menos o cosseno de t vezes o seno ao quadrado de t dt, e isso vezes a integral de zero a 2π de meio, mais meio vezes o cosseno de 2s ds. Agora sim, estamos prontinhos aqui para calcular algumas antiderivadas. A antiderivada disso aqui vai ser o quê? A antiderivada do cosseno de t é apenas o seno de t. Agora aqui, a derivada do seno de t é o cosseno de t. Então podemos fazer uma substituição por u. Você pode dizer que u é igual ao seno de t. Aí du vai ser igual ao cosseno de t dt. Você pode fazer isso, mas podemos fazer isso de cabeça aqui. Fazendo de cabeça, eu vou ter u ao quadrado du. Aí a antiderivada disso vai vai ser u ao cubo sobre 3. u é seno de t, então teremos aqui seno ao cubo de t. Vamos colocar aqui menos o seno ao cubo de t sobre 3. Ok, vamos avaliar isso daqui indo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, assim temos 1 menos 1 terço, que é 2 terços. Mas vamos deixar isso aqui desse jeito para não confundir ninguém, ok? Aí, isso menos o seno de π sobre 2, bem, isso vai ser um negativo, menos o seno de π sobre 2 ao cubo que também é um negativo. Então, temos aqui menos 1 terço. Agora, podemos realizar esse cálculo. Temos aqui 1 menos 1 terço, que é 2 terços. Aí, olha essa parte aqui. Temos menos 1 mais 1 terço, que é menos 2 terços. Mas, como temos um sinal negativo na frente, teremos 2 terços positivo. Assim, temos 2 terços mais 2 terços, que é igual a 4 terços. Agora, podemos fazer essa outra parte aqui. A antiderivada de 1 meio é apenas 1 meio vezes t. E a antiderivada do cosseno de 2s é o quê? Idealmente, você faria ter um 2 aqui na frente. Então, deixe eu escrever isso aqui de uma forma mais clara. Se eu fosse calcular a antiderivada do cosseno de 2s, idealmente, a gente ia querer ter um 2 aqui. Bem, na verdade, podemos fazer isso aqui, podemos colocar um 2 aqui na frente. Mas, para colocar esse 2 aqui, a gente também precisa colocar um meio aqui, para que a gente não altere o valor disso. Ah, você precisa também ter um ds aqui. Bem, a antiderivada do cosseno de s é apenas o seno de s. Assim Sim, temos que a antiderivada disso vai ser apenas meio vezes o seno de 2s. Claro, teríamos isso mais uma constante se você estivesse calculando a integral indefinida, mas estamos calculando uma integral definida, então não se preocupe com a constante. Assim, a antiderivada do cosseno de 2s é meio vezes o seno de 2s. Mas como temos esse meio aqui, meio vezes meio. É igual a 1 quarto. Então, temos 1 quarto vezes o seno de 2s. Essa é a antiderivada, mas queremos avaliar tudo isso indo de 0 a 2π. Um detalhe interessante é que, em qualquer dessas duas situações, isso vai ser igual a zero, porque o seno de zero é zero, e o seno de 2 vezes 2π, que é 4π, também é igual a zero. Então, em t igual a 2π, temos meio vezes 2π menos zero, que é igual a π. E em t igual a zero, temos tudo isso sendo igual a zero. Assim, toda essa parte aqui será π menos zero. E é igual a π. E pronto, terminamos essa parte. Agora é só multiplicar essas duas coisas. Assim, teremos aqui 4 terços vezes π. Então, toda essa integral aqui é igual a 4 terços vezes π. Se você tem uma esfera de raio 1, bem, na verdade, eu nem deveria falar esfera, porque estamos falando só da superfície. Então, nesse caso, temos o raio igual a 1, que é onde estamos avaliando a integral de superfície. Bem, agora merecemos um pouquinho de descanso, né isso daqui foi grande demais.